Olá pessoal, já é difícil nós lidarmos com os nossos conflitos internos, né? com a briga entre o nosso ego, a nossa essência, a nossa personalidade, o nosso subconsciente, é uma briga que está aí dentro da gente, e que com a pandemia piorou ainda mais, né? os relacionamentos ficaram tensos, a questão de emprego, a questão de fecha, não fecha, de pega gripe, pega não gripe, pega covid, bom, virou um estresse mental e emocional. E o interessante é que esse sofrimento e essa sensação de vazio, essa coisa interna nossa, dá a impressão que é só comigo, dá a impressão que os outros estão todos bem, que está tudo bem, mas eu estou aqui brigando comigo e tentando fazer esforço para não entrar nessa, nisso, tento mudar a minha vida e não consigo, fica um, um patinar, isso começa a gerar até uma sensação de fracasso, de não conseguir. E não adianta, e nem ajuda nada, eu fazer de conta que isso não está dentro de mim, que essas sensações são frescura que é coisa pequena, porque não é. Porque observe como fica às vezes difícil eu levantar da cama para ir trabalhar, ou não só para trabalhar, para fazer qualquer coisa, para lavar a louça, para varrer a casa, né, para fazer um relatório na empresa, para ir trabalhar. Quanta preguiça, quanto desânimo, quanta coisa pesada leva na minha vida é isso. Né, e são desafios terríveis para você começar a viver de uma maneira firme, né, e isso começa até a se tornar um cotidiano, e aí vem novamente a sensação de fracasso. Bem, então assim, ó, é um momento difícil, parece que ninguém entende a gente, né, não, que a coisa não funciona, mas eu tenho uma boa notícia, não se preocupe, para esse pesadelo tem uma solução, Há quem entende e quem possa te ajudar para que você possa ultrapassar isso, possa transmutar isso a seu favor. Portanto, acalme seu coração, aquiete né, o seu corpo, sinta o pulsar dele e sinta-se em paz. E ligue para a Academia do Ser Humano. Acesse o WhatsApp aí embaixo, nós temos é, a solução para você. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.